Ei, ei, ei, aah, vinil Fogo na Jack, amadeiraço Te derrubo com a mente, seus materazes Preto yeah. rico, querem um pedaço Fique mafioso, tô de mazerate, ei hey. Lula, bitch, type Panta uva no seu beat, hype na curva e put, Nike, balança a bunda, yeah, balança a bunda por like Olha como mob, ela bebe tudo que vê Gata, larga esse modo top, hein, tem bala no uber No porta-mala Kalishnikov, tá mete mala bebendo as coves Jogo marcha fugindo dos cops. nada tem Temo, tipo o governo nós pode no pelo Curva pra esquerda voltando de Cuba cabeça da dar PT nesse Porsche Nada tema, só assim temo, eu sou assim, no demo. Tipo o governo não esporte no pelo Curva pra esquerda voltando de Cuba cabeça da dar PT nesse Porsche Fica flex esse tipo Scott, ey, O Whisky Scott quando geme Eu me sinto Scott, ey Gente andava de Scott Agora nós anda de escolta. Sou um homem de sorte Quando luta comigo Ela nunca me solta ah, Procurado pelos federais Aqui onde tu vale O que tu sabe é ser cê cale Antes que alguém te cale Imagina o mundo nesse beijo da IP nos racistas é o que vai ter Já me como no estande Eu na Tô surfando nesse hype yeah. Até aqui a Mateirazo. Se eu for presidente, é como nos nazi E depois, mesmo de volta os caras. Quero de um flex na orla da praia. Os vizinhos vão achar que a gente tem a pica. correndo de vou Vão pensar que é o um Brian. Cê sabe como nós fica flex nesse de flex.